E aí galera, beleza? Aqui falamos sobre o do que? Para mais um vídeo canal. Finalmente um vídeo com câmera. E agora, vamos fazer um vídeo diferente. Vamos fazer um vídeo de memes. Que tal? Ah, o canal que vê esse vídeo está na descrição, tá? Depois passar lá pra ver. 3, 2, 1 e bora começar. já? Oh, Você não precisa não, já saiu. Já saiu, senhor. não precisa não. Boa. <risos> <risos> <risos> Mano, você tem problema? depois de fazer uma das 15 atividades acumuladas já cansei para mim não dá mais <risos> eu já cansei de tudo a frase te vi no rolê me assusta geralmente quando Filho me leva para Mãe, meu filho leva esse sofá para sua avó. Eu, só um minuto. Ela, não um segundo depois. <risos> Eu olhando para a mosca que pousou no meu prato. Estudante é mais fraco. Tá gravando? Uhum. Então, isso aqui é o trabalho do futuro, viu? <risos> adolescentes. Adolescentes, a minha sogra não gostou de mim. Adultos. O doguinho dele não gostou de mim. <risos> Online Privacy Protection. <risos> From Eu tentando abrir o grupo com os meus amigos. <Risa> <·ga _ passou> ah. Sempre achei que a sua espécie fosse tão. Quando eu tiro meio ponto, há mais que o um Nerd. Iluminada, da sala. tão. superior a nós, tão inteligente. E então vejo você escondido aqui no mato. Feito eu adolescente. Eu quero isso. Adulto. Eu quero isso. <risos> Todo mundo conhece camarada aqui. Ele é apaixonado por caminhão, verdade. Não é motorista de caminhão, mas é um apaixonado por caminhão. Rapaz, qual é o seu nome? Tudo? Luciano Moura, né? Apelidado por Luciano Gardenal. O caminhoneiro virtual. O caminhoneiro virtual, o mais normal dos últimos tempos e da região também. <música> Todos os significado. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou e. Fui!